do curso de licenciatura em música pela Universidade Federal do Ceará. Na verdade, isso é um projeto do programa de iniciação de bolsas da docência, PIBID da Universidade Federal do Ceará, em que a gente é direcionado às escolas para dar aula de instrumento para os alunos das escolas públicas. O PIBID ele é um programa de incentiva bolsas para os docentes, então quem está na faculdade, quem está nessa licenciatura pode é, se passar na, na seleção e é, ir para as escolas públicas, que é o nosso principal foco no curso e ter essa experiência de já dar aulas com oficinas ou até no turno, às vezes, para ajudar né, na formação de, da gente como professor. Então, muitas vezes a gente sofre com falta de infraestrutura, de estrutura, de materiais, de falta dos alunos, então a experiência é incrível. Porque dá, dá um choque assim da nossa expectativa com a realidade A gente consegue ver os problemas e consegue ir se ajeitando para como que a gente vai resolver isso Não só as coisas ruins né, mas o que que deu certo? Como que a gente pode continuar? Acesso. Entendeu ou não? Entendeu ou não, né? Ó, isso aqui não é fato? É. que é que eu tenho um tom acima de fato Entenderam? Por exemplo, vamos pra cá com o Fá Você quer é Fá Não é? Se eu desço o Fá <fí -se> Ok? Eu posso fazer desse jeito <fí -se> Ó, tá como se eu estivesse fazendo um Sol Vem aqui, ó Não, eu desço 4 Vem aqui, ó Isso, aí o 4 Aí, isso com o dedo vai fazer uma bastando aqui. para muitos, isso não, não seria um instrumento, mas quando você faz esse som, ó, você já vê que já sai um, mais ou menos um... Ritmo, entendeu? Então, com qualquer coisa, tudo e qualquer coisa a gente pode fazer música, entendeu? E na percussão, na, principalmente na seletiva, eu tive a oportunidade de aprender isso, entendeu? Bom, eu sempre tive que, por percussão, eu sempre pegava os ritmos bem rápido. Quando eu comecei, foi simplesmente pelo fato que a professora estava procurando alunos e não estava achando ninguém. Aí eu e o meu amigo entramos. Eu comecei a tocar pandeiro por infância dele, até que eu pude ir só na quinta-feira e começar a tocar copos, que era um ritmo que eu já tinha visto há muito tempo. Só que eu nunca tive iniciativa pra começar, e quando eu comecei eu peguei gosto pela coisa. Passa isso até em casa pra passar o tempo. Eu vivo lá bater, até minha mãe mandar o pra... Não, tá errado, não. Dá pra passar essa parte. the bathroom, we don't care. driving Cadillacs, <laughs> but everybody's like back, diamonds on your dead planes, on a gold leash, we don't care. not up in your love affair, it will never be É desafiador porque todos os professores sempre falam isso, independente da, da, da experiência ou do tempo de, de, de experiência deles, eles sempre falam que cada uma é uma experiência nova. Eu estou no segundo semestre aqui na escola e tem sido realmente uma experiência. O semestre passado foi uma coisa, uma experiência, que foi também muito gratificante com os resultados muito bons. Esse semestre está sendo também bem diferente. A gente vê a evolução dos alunos e a gente acompanha isso também muito, muito gratificante. É gratuito para esse baixo, que a com os alunos. Mas é algumas coisas, é, como deficiência, algumas deficiências. Que a gente vê na escola, que essa escola é só um pouco difícil. Porque às vezes não dá tempo falar a gente. No começo eu fiquei em pânico porque eu falei: caramba, como é que eu vou me adaptar a essa realidade? né? Que eu nunca tinha. É, precisado da aula para outras pessoas antes de entrar no PIBID e depois que eu entrei, ainda mais eu tive esses alunos surdos, né eu falei como que vai ser a minha metodologia como que eu vou instigar eles só que eles já estavam muito afim de estar de tá tocando, eles já tinham muito interesse, então essa parte foi fácil. E eles chegavam a se duvidar, será que a gente vai conseguir tocar, será que a gente vai conseguir um bom resultado? E como prova teve a apresentação aqui, né, da do festival, que eles tocaram tão bem quanto os outros. Okay. É, eu faço o primeiro ser, minha idade é 19 anos. É a de percussão, ela precisa muita atenção, né? É, eu vejo como é possível fazer, né? O é, movimento que né? eu tenho que fazer e, e faço. é fácil. Por exemplo, tem instrumentos que eu não consigo, né? Eu vejo, mas eu não consigo acompanhar porque é muito rápido o movimento que tem que fazer. Mas no pandeiro, é, eu acho fácil, mas tem, tem alguns que é meio complicado é difícil, tem movimento, não consigo, não consigo aprender. Sim, eu gostando, é muito bom, porque é, aprender é muito legal, eu vejo, é, aprendo, né? Eu gosto muito é tentar, treinar para conseguir. É, eu, eu vejo que o é igual, né? Todos somos iguais, né? E é possível aprender também. acho que um desafio, o desafio maior foi como que eu vou transmitir o meu conhecimento, já que eu também não falava quase nada de libras. Eu comecei a cadeira de libras na faculdade esse semestre com muito interesse, principalmente por causa desses meus alunos. E daí, ao mesmo tempo que eu ia aprendendo como me comunicar com eles, eles iam me ensinando e é, eu ia eu ensinando para eles, e eles me ensinavam. Foi uma troca muito. muito é, que surgiu resultado, sim. Foi muito boa. Oh.